Saudações, deles sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Lúcio, que eu não abro estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Lebron Alanius aqui com vocês. <risos> Exatamente, rapaz, Alanius, o pro da NB aqui, Alanius James com vocês, porque nós temos que conversar sobre personagens novos chegando aí no multiversos muito em breve e também mais um outro personagem que vai mostrar para vocês aqui. Que eles também confirmaram que vai chegar na temporada 1, rapaz multiverso aí cada vez mais tomando forma Estamos com o Beta Aberto aí acontecendo Sorteios de chaves aqui do Early Access do Beta Aberto Estão acontecendo também nas nossas lives Inclusive nesse final de semana tem mais para vocês Então já deixa aí aquele likezão, rapaz Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, rapaz? Recentemente aí, de surpresa, entendeu? Pessoal do Multiversos, no sua conta oficial no Twitter, Alanios, confirmaram pra gente a chegada de LeBron James. Sim, o famoso jogador aí da NBA, o Astro, né? Pô, eu gosto pra caramba da NBA, então eu curto muito LeBron James, né? Muito foda, achei <risos> da hora. Mas eles estão colocando o personagem justamente por conta de sua participação no filme Space Jam, que foi lançado aí não tem tanto tempo, já está disponível no HBO Max e tudo mais. E é isso que a gente vai ver aqui, Alanis. Temos, temos o trailer dele aqui de um minutinho, bem curtinho, para a gente poder conferir. E algumas outras informações do personagem, mais um outro personagem aí, que a galera tinha até comentado na live ontem e acertaram. Os vazamentos eram reais, Alanis. Então vamos lá conferir essa parada aqui, Alanis, e depois a gente vai comentando também sobre os outros posts aqui e sobre esse outro personagem. Bora ver esse trailer aqui então, Manolo. Manda ver. Você sabe que. Da hora, é velho. Eu, eu não conheço muito da carreira dele porque eu parei na época do, da aposentadoria do. Do Jordan. Coisa lá, né? Do Jordan. Sim. <risos> Só vi ali no do Space Jam. Cara, olha a skin, velho, que da hora. <risos> Mano, eu quero jogar com o Lebron, velho. Na moral. <risos> que brabo, mano. Up, up, Ó, ó. Oh, oh. que, é que da mal. hora, mano. Ó, 26 é de é julho. É Ele vai chegar exatamente quando a beta aberta pra todo mundo começa, mano. Ai, que massa, tá vendo? Mano, e. Olha que da hora, bola que cama de um boneco pro outro, mano. Caralho, velho, <risos> esse uso da bola de basquete vai ser muito legal, na moral. <risos> Cara, muito que bom. legal. Que legal, mano. Muito bom, muito bom. Show time. A voz. Showtime. <risos> Não é o próprio Lebron que tá dubrando, tá, tá dubrando que tá é. dublando, viu, galera? A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha que legal, ele mandou a bola ali, ó. É. Ah, o cara tá lá embaixo, taca Caramba. a bola ali. Mano, esses, esses efeitos de quando o cara sai da tela, tá muito legal isso, velho. Mas mano... Essa, essa aí é uma mina de ouro, meu irmão, você não faz ideia. Na boa, na Cara, boa. não é por nada não, mas esse Lebron vai ser roubado. Mano, agora, agora o Thais vai rodar. Tais vai rodar, porque essa parada tem projétil, mano. Não, só essa parada dele poder tacar a bola, ó. Isso ali que ele fez também, passar a bola entre as pernas, tá dentro de uma das habilidades dele que a gente vai mostrar pra galera daqui a pouquinho. Mas olha a skin, cara. O Lebron hora, ali. Deixa eu pegar a copinha né? Ô, oh, sério, você muito Você viu ele dando um fake ali? Vi, vi Extremamente criativo, cara Eu fiquei meio na dúvida, assim Fiquei meio, pô, Lebron, cara Apesar de, do Space Gen C, da Warner e tudo, né Mas eu fiquei, pô, mas como é que seria? Como é que vai ser esse gameplay? Eu fiquei tentando imaginar E, pô, eles me surpreenderam Na moral muito criativo e parece bem divertido Tem um joguinho de De beat'em up, cara Baseado no Space Jam que saiu de graça Uns tempos atrás aí Tem um que é o serial com o Lebron Com a Lola E com o Pernalonga Serial com os três Sabe, você vai na fase lá Bater nos carinha e tal E ele tem essa pegada de ir lá E jogar bola de basquete nos caras e tal Eu achei muito legal essa iniciativa porque, né, ele é um personagem também que faz parte ali do universo do Lonely Tunes Já que ele fez parte do Space Jam, né, protagonizou, né, essa nova versão do Space Jam É uma coisa muito legal, eu acho que é uma iniciativa muito boa E, cara, é uma decisão muito legal pra trazer mais público, sabe Quem é fã de basquete, mano, pode ser que queira pegar o jogo pra jogar só por conta do LeBron James, velho Pois é, pois é, não, a galera que não é do videogame muito ali e tal e viu ali Perna longa, LeBron James pega é tudo num joguinho só ali que é um joguinho fácil de jogar, meu é, é muito convidativo. É, mano e aqui, ó, eles ainda trouxeram no Twitter oficial do Multiversos, mais algumas informações do personagem, ó, Aqui eles trouxeram esse card dele, que é um gifzinho animado, uhum. então um videozinho, na verdade, né, mostrando aqui a classe dele, que é a Breezer, e aqui mostrando um pouco das habilidades dele, ó ele tem aqui a Buckets, que ele mira e joga a, a, a bola de basquete dele, né, e sumona outra, uhum. aqui ele tem um World the floor, que ele passa a bola entre as pernas, que a gente viu ele que a gente viu ele fazendo no videozinho ali, ó, e acerta múltiplos inimigos, né, que se tiverem perto dele ali, tal, pode acertar mais de um. E também tem esse Denied aqui, ó, que ele dá um slam, basketball down. Aí ele cria uma cerca também para poder bloquear projéteis. LeBron James parece que vai ser um personagem muito da hora, realmente muito divertido. E nós tivemos também a confirmação do cara que traz aí, que dá vida ao LeBron James, que não é o próprio LeBron James. A gente pode ver aqui que eles confirmaram que o John Bentley é o cara que dá a voz aí, né? Que empresta a sua voz pro LeBron James e a gente viu aí no trailer que acabou de passar. Que realmente combina, mano. Tá bem legal, entendeu? Eu não entendi por que, que eles não trouxeram o Lebron. Pode ser que ficaria muito caro pra eles poder fazer isso. Mas eu acho que a voz combinou muito bem, cara. Até mesmo porque né, esse Lebron que tá aí é uma interação com pegada Loney Tunes, né? Sim. Então, você usa o nome, mas os outros aspectos é tudo cartoon. É tudo obra do, do cara mesmo que fez, né? Então, você paga o direito só do nome. Pois é, cara. Exatamente. Não tem nada além disso, né? Então, acaba ficando mais barato mesmo aí. Legal, legal. Se combina, é o que vale a pena. Né? O exemplo ali do Terminator, que não é a voz do, do Schwarzão lá e tá muito legal do mesmo jeito, né? Sim, conseguiram trazer bem próximo do que é a voz dele. E pra finalizar, meus amigos, nós temos mais uma novidade que eles revelaram no Twitter deles aqui, que é mais um personagem, além do LeBron James, que vai chegar, obviamente, na temporada 1, como eles disseram, que acertaram, colocaram na live ontem que a gente fez do Multiverso, uhum. entendeu? Que queriam eles e tudo... E sim cara, além de Lebron James que nós temos aqui, que chega agora no próximo dia 26, semana que vem, dia que vai começar a beta aberta pra geral, teremos na temporada 1 chegando Rick and Morty Alanius. O pessoal comentou sobre eles ontem na live, velho. É, eu vi alguém comentando também que ah, parece que vazou Rick and Morty, alguma coisa assim. Tem vários amigos meus que são fanzaços da série, eu particularmente nunca... Parei pra assistir nenhum episódio da animação É, vi uma coisinha ou outra só Ali, mas... Dizem que é muito Bom, porque a parte louca é que vem Os dois juntos, né? Tipo o Tom e Jerry, assim Eles devem ter uma interação no gameplay é, é muito legal. cara, e eu, eu, eu tô Muito curioso pra ver como é que é essa interação Porque Tom e Jerry tá sensacional né? Eles ficaram tretando o tempo inteiro No campo de batalha ali, ficou Incrível, sabe? Parece até que eles estão brigando Parece que eles tão brigando entre si no meio da, da treta Dos outros, isso eu achei sensacional Então eu tô curioso pra ver o que, que eles vão Inventar isso aí Porque dá para fazer muita coisa, né? Sim, eles estão bem criativos No esquema de gameplay Que eles estão trazendo para cada um dos personagens, cara É só a gente ver, por exemplo Novamente aqui Esse videozinho do Lebron, mano Realmente ficou uhum. bem divertido Bem criativo E, obviamente A gente quer saber agora De você aí Querido espectador Que tá assistindo agora o que, que vocês acharam, mano, desse gameplayzinho aqui que tá sendo mostrado mais uma vez pra vocês do LeBron James, os golpes dele aí, a utilização da bola de basquete, essa skin que eles mostraram aí também e da adição de Rick and Morty na temporada 1 aí de Multiversos, cara. Quem mais vocês acham que pode vir aí nesse pacote do jogo? Muitos aí acabaram acertando, como a gente diz na nossa live aí, né? Então deixa aqui embaixo, cara, suas expectativas aí, os seus desejos. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo.